A sexta vara do trabalho de Cuiabá multou um ex-trabalhador da empresa Marge por litigância de má-fé, após ele oferecer dinheiro para tentar convencer um colega a testemunhar esse favor. Foi o próprio trabalhador que se entregou sem querer. Como a testemunha não compareceu, o funcionário mostrou à juíza mensagens no celular, em que o colega se comprometia a depor. No entanto, a magistrada viu o resto da conversa no qual ele prometeu pagar 5% do valor recebido. Por esse motivo, a oitiva da testemunha foi indeferida e o trabalhador foi condenado a pagar 10% do valor da causa por litigância de má-fé.